Ele não precisa de zíper, eu vou virar para vocês verem como que ficou as costas. Para fazer este vestido, eu usei o neoprene que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para você poder adquirir este tecido e fazer este vestido. A saia dele é godê total e a parte de cima ele é cheio de recortes, ele é todo embutido, ele é super simples de fazer. O molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56, então se você quiser aprender a fazer este vestido é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é este vestido maravilhoso e super simples de fazer. A parte do, do vestido, eu só vou montar a parte de cima com vocês. Por quê? Porque a saia... Eu já tenho vários vídeos no canal ensinando a fazer, tá? Eu tô fazendo com a saia godê total, ela é muito simples. Então, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo no bloco de informação. Gente, é cinco minutos pra fazer a saia. Então, é muito simples. Mas se você não quiser o godê, eu tô fazendo o godê total. Se você não quiser o godê total, tem meio godê, tem saia vazia, tem a saia reta. Gente, a parte de baixo, você escolhe qual modelo vocês quiserem, tá certo? Então, é pra cortar, olha só, eu coloquei aqui, tá? Por que que tá dobrado tudo meio de, esquisito? Porque como eu tirei a saia godê total, então eu tenho que aproveitar os pedacinhos de tecido aqui pra, pra cortar a parte de cima. Então, tá, tá explicadinho no molde certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, tá? No caso aqui, olha, eu tô cortando a frente... E as costas aqui, que são na dobra do tecido. Então, eu tenho que cortar duas vezes na dobra do tecido, porque eu vou fazer tudo embutido, tá? E depois tem as outras partes que não são na dobra do tecido, aí eu vou dobrar o tecido novamente pra cortar. Então, ah, eu vou colocar aqui o molde, já alfinetei. Vou cortar, pra quem não tiver práticas, giz de alfaiate, fita métrica, risca aqui toda a volta, a margem de costura de uns dois centímetros, e aí você corta. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Então pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, tá? A parte da saia eu não mostrei cortando, porque Eu já ensinei vários vídeos aqui pra vocês, ensinando como cortar a saia godê total e como eu já falei, vocês podem cortar a saia godê total, vocês podem cortar a saia reta, a saia fica a seu critério. E pra você aprender a, como fazer a saia, eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo no box de informação. Gente, esse vestido é o vestido mais simples que eu acho que eu já fiz aqui no canal com vocês, tá? Bom, já cortamos todas as partes, tudo que eu fizer de um lado vocês vão repetir com o outro, por quê? A gente vai fazer ele todo forrado, mesmo trabalhando com neoprene, olha que bacana, a gente vai fazer ele todo forrado. Só pra vocês terem uma noção, eu já até montei aqui, olha, uma parte, tá vendo? Olha, esta daqui é a parte de dentro, passei toda na overlock e... E agora, a gente vai montar a parte de cima que eu vou montar com vocês. É bem simples, olha. Vamos pegar aqui a parte das costas, tá vendo? A parte das costas, ela é cortada aqui na dobra do tecido. E vamos colocar a lateral. Então, você coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido. E lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá vendo? E aí, a gente vai passar aqui uma costura pelas duas laterais, fechando a parte das costas. A parte da frente, mesma coisa, o meio da frente, a gente cortou na dobra do tecido e aí tem as duas laterais. Você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e lado direito do tecido com lado direito do tecido, tá vendo? Vai passar uma costura aqui pelas laterais pra gente, olha, fechar a parte da frente. Frente e costas fechadas pelas laterais, a gente vai unir frente e costas. Então, você vai colocar... Lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pelas laterais, fechando todo o corpinho do nosso vestido. Ele é todo fechado mesmo, a costa dele é bem cavada e como a gente tá trabalhando com neoprene, não vai precisar de nenhum tipo de abotoamento. beleza? Vamos pra máquina, vou passar tudo na overlock. Gente, se vocês não tiverem overlock, sem problema. Vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, que é pra costurar malha. Não tem problema que a costura não vai desfiar, não vai arrebentar. Já fiz vídeo aqui com vocês mostrando que dá sim para costurar malha na máquina reta, certo? Então, vocês vão pra máquina comigo. O que que a gente já vai fazer também? Vamos cortar duas tirinhas, olha, na largura que você preferir, tá? A largura aí fica a seu critério, vai ser a largura da sua alça. Eu cortei, então, duas tiras de 5 centímetros, mais ou menos, e aí, com a margem de costura, eu virei, olha, e ela ficou, tá vendo? Um rolezinho assim, olha, um rolete, né? Que é a alça no rolete que fala, tá? Tá? Se você quiser que ela fique mais largona, aí você corta ela mais larga. Então, aí, a largura da alça fica a seu critério. Corta duas aí. Eu cortei duas bem mais compridas do que eu vou usar, tá? Na hora de encaixar, eu falo qual foi a medida da alça que eu utilizei pra mim. Mas aí, você vai ter que medir em você, porque isso depende muito de cada uma, tá? E este processo que a gente vai fazer com a parte do corpinho, vocês vão repetir com a parte do forro. Se você não quiser usar o mesmo tecido de forro, você pode usar uma elanca... Na cor preta, tá? Que fica bacana também. Como eu tinha tecido suficiente, eu tô fazendo, então, com o mesmo tecido. Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora, pessoal, que a gente já montou as duas partes do corpinho, já cortamos a alça, vamos unir, então, aqui o forro para embutir tudo, tá? Gente, então, agora é bem simples. Você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai introduzir aqui, olha, por dentro. E aí, você vai unir, deixa eu pegar aqui. Você vai colocando aqui, ó, costura com costura, vai alfinetando tudo isso daqui para as costuras baterem, né? E ficar um acabamento bem bonitinho. E aí a gente vai para a máquina, fechar aqui, então, toda a nossa blusa, ó. E já vamos colocar a alça, vai ficar tudo embutido, gente. Fala sério se tem vestido mais simples do que esse. Duvido. E ele é super fácil de vestir, porque a gente tá usando o neoprene. Ó, tá certo? Aí, antes da gente costurar, você vai vir aqui e vai encaixar, olha, as suas alças, tá? Tá? Então, ela vai ser encaixada nos dois biquinhos aqui, e aí, nas costas, você vai colocar onde você quiser. Se você quiser colocar ela trançada, você coloca, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar a minha alça aqui, e vou costurar. Deixa eu só ver qual que é o lado do forro aqui, gente, pera aí. eu coloco aqui, olha, tá vendo, ó? bem aqui, ó, na costura dessa parte aqui, e vou alfinetar, e aí eu vou prender ela tanto aqui quanto do outro lado, só que nas costas eu não vou costurar ela já, porque primeiro eu vou costurar aqui na frente, e aí eu vou vestir ela pra ver aonde que eu vou querer que fique certinho, sabe? Então, a princípio, a gente vai costurar assim só, tá? Só aqui na parte da frente. Você pode até fazer frente única, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar nas costas, dá pra fazer frente única, porque ela fica justinha no corpo, né? Tá? Então, agora, a gente vai pra máquina novamente, passar uma costura aqui fechando. Só lembra de deixar aqui aonde você vai querer colocar ela. Eu não sei se eu vou colocar aqui ou aqui, então, eu vou deixar aberto aqui ainda... Pra mim conseguir medir em mim, né, e, e ver como que isso vai ficar. Então, eu vou pra máquina, só passar uma costura aqui em toda a volta, deixando aberto. Eu vou deixar aberto daqui até aqui, que é onde eu vou colocar a alça depois, tá certo? Como é só uma costurinha reta mesmo, eu vou pra máquina e já venho aqui pra gente dar continuidade e colocar a blusa na saia, tá? Então, agora, pessoal, nós já vamos montar, tá aqui, olha, tá vendo que eu coloquei a alça que eu falei, ó, já tá montadinho. Então, agora, a gente já vai encaixar a blusa na saia. Gente, se a saia ficar com a cintura maior ou menor do que a blusa, é só você esticar na hora de colocar, tá? Aqui, no meu caso, a cintura da saia tá um pouco menor do que a cintura da blusa. Então, na hora de colocar, eu vou dar uma esticadinha. O que que eu vou fazer? Vou achar os quatro pontos aqui da cintura da minha saia e os quatro pontos aqui da cintura da minha blusa, tá certo? A cintura aqui da blusa, ela já tem, né? Porque ela tem as costuras laterais e aí você acha meio frente e meio costas. Na saia, você vai achar meio frente, meio costas e duas laterais. Tanto faz, porque como ela é cortada inteira, não tem problema. Aí, você vai pegar e você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai encaixar aqui os quatro pontos, ó. Como se você fosse colocar um elástico, ó. Então, você vem aqui... Achei o primeiro ponto aqui, ó, alfineto. Vai alfinetando aí os quatro pontos, tá? Ó. A gente vai pra máquina passar uma costura aqui, unindo tudo e o nosso vestido já vai estar pronto. Gente, quando eu falei que é o vestido mais fácil que tem, vocês não acreditaram, né? Então, agora é só ir pra máquina passar uma costura aqui, tá? Eu vou pra máquina, vocês vêm comigo. Se você quiser fazer a barra, você pode fazer. Eu não vou fazer a barra, vou deixar sem fazer. E aí, meu vestido já vai estar finalizado. Então, bora pra máquina agora. Então tá aqui, pessoal, o resultado final, olha, já uni, frente, olha como que ficou as costas, super simples de fazer, rapidinho, e olha que graça esse vestido, gente, não precisa de zíper, nenhum tipo de abotoamento, porque a gente usou esse neoprene, e ele é todo embutido, tá vendo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto.